E aí, pessoal, tudo bem? Na aula passada, nós falamos da importância da água para a vida e clima do planeta. E nessa aula, nós vamos falar da importância da energia para os seres vivos. E quando eu estou falando de energia, eu não estou falando somente de energia elétrica, eu estou falando da capacidade que os corpos têm de desenvolver uma força, a capacidade de produzir trabalho. E, graças a isso, é importante destacar que a energia ela dá movimento às coisas, ou seja, dá movimento às ondas do mar, ao vento, às marés e etc. E, graças a isso, nós podemos ter energia elétrica, energia solar e qualquer outro tipo de energia. E, para você ver a importância da energia, Observe essa imagem aqui dos continentes. Quase tudo está iluminado, ou seja, o planeta é bastante dependente de energia elétrica. E eu quero frisar que, quando estamos falando de energia, não estamos falando somente de energia elétrica. Nós utilizamos ela também no transporte para movimentar os carros, caminhões, ônibus, etc. Também temos energia nos alimentos, isso porque os seres humanos eles necessitam de absorção de energia para poder sobreviver, a energia solar, que contribui para o processo de fotossíntese, isso graças à presença de luz do Sol, entre tantas outras coisas. Você consegue imaginar o seu dia a dia sem energia? Acho que não, né? Mas, claro, essa maior dependência de energia significa que nós temos mais carros nas ruas, maior consumo de energia elétrica e outro tipo de energia, e isso gera uma degradação ambiental e mudanças climáticas. Ou seja, a atividade humana gerou um desequilíbrio ambiental. E, graças a esse desequilíbrio, nós temos uma degradação ambiental, ou seja, uma perda de qualidade do ambiente. Por exemplo, observe essa primeira imagem aqui. Houve um desmatamento e isso vai gerar mudanças climáticas, ou seja, nós podemos ter um aumento de temperatura e também intensificação do efeito estufa. E nessa segunda imagem aqui, observe que está bastante poluído, ou seja, nós temos um rio bastante poluído, e isso pode causar morte de vidas marinhas. Além disso, pode causar doenças para os seres humanos em contato com esses ambientes. Então, algumas causas desse desequilíbrio podem ser jogar lixo nos rios, desmatamento, Vazamento de petróleo, queimar material orgânico em grande quantidade, o que aumenta a concentração de CO2 na atmosfera. E, por fim, uma causa bastante importante é jogar lixo em locais inapropriados, que polui não somente a vegetação, mas também contamina o lençol freático. Claro, entope bueiros, entre outras coisas, provocando enchentes. Agora, as consequências desse desequilíbrio ambiental são o aumento da temperatura global, isso porque com maior concentração de gases e estufa na atmosfera, haverá, consequentemente, a intensificação do efeito estufa, acarretando assim um aumento na temperatura. Nós também temos a morte da vida marinha, isso graças ao vazamento de petróleo e também objetos jogados no mar ou em rios. Também temos a redução das áreas verdes do planeta que é causada pelo desmatamento de florestas e também a diminuição da qualidade do ar. Isso graças à queima excessiva de combustíveis fósseis, ou seja, queima de combustíveis em automóveis e indústrias. Isso polui o ar com gases nocivos à saúde, o que, consequentemente, reduz a qualidade do ar respirado nos grandes centros urbanos. E alguns exemplos de desequilíbrio ambiental são a intensificação do efeito estufa, que talvez é um dos exemplos mais notados no meio ambiente. Isso porque a sua alteração causa um aumento de temperatura do planeta. Você já percebeu que, conforme os anos vão passando, parece que está mais quente? Pois é, isso é graças ao efeito estufa, e esse efeito ele é sentido principalmente nos grandes centros urbanos. Isso porque tem mais automóveis e etc. Outro exemplo também de desequilíbrio ambiental é o aumento da chuva ácida. Ou seja, uma vez que há um aumento da poluição do ar, haverá também o um aumento da ocorrência de chuvas ácidas. Isso porque elas são influenciadas pela taxa de concentração de óxidos ácidos na atmosfera. E, claro, a chuva ácida é um fenômeno que ocorre quando o óxido de enxofre e de nitrogênio são lançados na atmosfera pela poluição, e que, por sua vez, reage com a água das chuvas e gera ácido. Nós também temos alteração do potencial hídrico dos rios e que causa muitas mortes de vidas aquáticas. E também temos alteração da temperatura das águas do mar. Mas, se eu estou falando de tudo isso aqui, será que existe alguma forma de diminuir esses impactos? Sim! Para isso, nós precisamos de um consumo consciente, ou seja, utilizar de forma consciente os recursos para vivermos. E visando atitudes para melhorar o nosso consumo, nós podemos utilizar os quatro R's, que são repensar, reduzir, reciclar e reutilizar. Ou seja, nós devemos repensar os nossos hábitos e atitudes. Isso porque cada atitude que tomamos tem uma consequência direta para o meio ambiente. Ou seja, é preciso nós reavaliarmos e mudarmos a nossa postura. Ou seja, será que nós usamos energia em excesso? Será que eu apago a luz quando eu não estou usando? Será que eu desligo o ar-condicionado quando eu não estou utilizando? Será que eu jogo lixo em locais apropriados? Nós consumimos o que precisamos? E, depois de responder essas perguntas, nós precisamos reduzir o excesso, ou seja, evitar desperdícios. Podemos ir, por exemplo, para o trabalho ou para a escola utilizando transportes coletivos e utilizar os meios que a natureza nos dá apenas quando necessário. Também precisamos reciclar, ou seja, transformar um item usado em algo novo. E esse item pode ser igual ou até mesmo diferente. E essa prática ela é tão importante que ela resulta em economia de matéria-prima que é extraída da natureza. É importante até mesmo você separar os objetos descartáveis dos recicláveis em sua casa. E essa reciclagem é tão importante que ela pode até mesmo gerar empregos. Isso porque você pode levar materiais recicláveis para os agentes de coleta. E também diminui o volume de lixo que vai para os aterros sanitários. Assim, toda a população ganha, né? Por fim, é importante reutilizar. Ou seja, é importante nós utilizarmos a vida útil de um produto ao máximo. Você pode consertar um aparelho em vez de comprar um outro novo. Pode criar uma função nova para um objeto antigo, trocar com seus amigos algo que não quer mais. Ou seja, nós vamos dar uma nova função para um material. Você pode, por exemplo, quando for imprimir algo, utilizar a folha dos dois lados. E só imprimir em um lado se for algo realmente indispensável. Você também pode aumentar a vida útil de livros, revistas ou jornais trocando com amigos. Faça doações, também é importante. Lembre-se, o que não serve para você pode ser muito útil para outra pessoa. E também aproveite cascas e talos dos alimentos para preparar receitas criativas. Por fim, pensando em um desenvolvimento sustentável, em setembro de 2015, os líderes mundiais se reuniram na ONU para tentar acabar com a pobreza em todas as suas formas, e lá foi assinado um acordo. E esse acordo nada mais é do que um plano de ação para as pessoas visando que o planeta tenha prosperidade e que tenha um desenvolvimento sustentável. E isso requer um consumo consciente. Então, é por isso que uma ação sua pode ajudar bastante o nosso planeta. Mas é isso aí, pessoal. Até a próxima aula!